Estamos ainda no meio da pandemia, sem saber se 2020 vai acabar, se já acabou, como é que ele vai acabar. A gente precisa ficar prestando atenção na possibilidade de sofrer um golpe. Por quê? Porque tem oportunistas aí que se acham os inovadores que estão aproveitando o momento da pandemia. Eu vou deixar essa moto passar porque eu já estou gravando há 8 horas e eu não vou mais cortar esse vídeo. enfim, esses oportunistas que estão achando que são os inovadores, que estão aproveitando a pandemia, que o momento da pandemia não é momento de desespero, não é momento de tristeza, e sim é momento de, sei lá, ganhar dinheiro ou de inventar notícia falsa. Oi, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cara Prova e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns golpes, como eles inclusive também sobre cuidados que a gente precisa ter, mais esse cuidado que a gente precisa ter durante a pandemia. Então, já manda esse vídeo para alguém que você ama ou para alguém que você né, gosta, gostaria que não entrasse. É... Um exemplo que talvez você tenha ficado sabendo, né, tenha lido em alguma matéria por aí, foi da pesquisa da Universidade de Pelotas. Eles estão tentando identificar, né, eu acho que o número de casos de Covid pelo Brasil. E é, se você não entende muito bem como é que funciona, basicamente não dá para se fazer pesquisa simplesmente perguntando para quem quer te, ser entrevistado. Tipo, você aceita ser entrevistado e pronto. É, ah, meus amigos aqui toparam preencher um formulário, tenho que fazer 15 perguntas, vou perguntar para 15 amigos. Não é assim que funciona. Você tem que, né, você tem um critério de seleção, até para que seja esse critério não seja enviesado. Então, nessa situação específica, a, a pesquisa precisava ser feita em várias cidades no Brasil e dessas várias cidades, algumas casas, né, de bairros diferentes, enfim. Para você ter uma variedade maior e conseguir, de fato, identificar mais ou menos, ter uma margem é, do, da realidade no Brasil inteiro. Então, é diferente de você fazer uma pesquisa, sei ó é, na sua cidade e achar que a realidade da sua cidade vai se replicar pelo país inteiro. Bom, esses cientistas que iam fazer essa pesquisa sabiam disso, né? E aqui é válido abrir um parênteses, tem vários, vários cientistas fazendo pesquisa sobre o impacto da Covid, seja na saúde mental das pessoas, seja na forma como o Estado atua, seja é, na economia, tem cientista pesquisando absolutamente todas essas coisas, Certo? Mas especificamente falando desse caso do pessoal né da, da federal, Pelotas, eles foram proibidos em alguns lugares e saibam por que eles foram proibidos. Muita gente não quis responder à pesquisa, ou não quis aceitar em casa e começou a divulgar, inclusive, que eles estariam, é, não estariam fazendo é, ciência de fato, né começaram a questionar para que eles estavam querendo aqueles dados ou o que iam usar. Tem muita gente que não acredita que tem desse tanto de caso, que os cientistas estariam, portanto, inventando ou aumentando ou gerando desespero nas pessoas e não é para isso que a ciência serve. A ciência serve para nos dar informação. Para que a gente fique calmo. E não necessariamente para que a gente fique calmo, mas para que a gente consiga resolver a situação. Então, é papel da ciência investigar. Se tem um ou se tem um milhão de casos, a ciência não está preocupada em gerar alarde, ela está preocupada em identificar a informação. Tem um milhão? Tem um milhão. Ah, mas a população vai se desesperar. Gente, tem um milhão e aí nós temos que fazer isso aqui. Essa é a visão racional da coisa, é essa visão que nós temos que ter. Claro, alguém chega na minha casa e quer, é, sei lá, pergunta informações como, sei lá, meu salário, né, quantas pessoas moram na casa, é normal que pessoas que não tenham tanto contato com a ciência fiquem um pouco assustadas com isso. Mas essas informações, eu preciso adiantar que elas não são um problema. É claro, se a pessoa está perguntando, sei lá, o teu nome completo, o teu número de CPF, aí já é um pouco mais estranho, porque é muito específico, o dado do teu CPF só vai servir para controlar você, não necessariamente para controlar qual, é, o, a noção, o número de pessoas, por exemplo, que é, adoeceram, ela não precisa saber o teu nome completo, o número do teu CPF, o número do teu cartão, por exemplo. Mas é provável que ela te pergunte sim, quantas pessoas tem na sua casa, é comum que ela pergunte, sei lá, a idade, dependendo. com todo esse conflito, toda essa fofoca, em algumas cidades, é, eles foram simplesmente proibidos de fazer a pesquisa e estão esperando é, que os municípios deem autorizações, é absurdo, porque é também papel da universidade investigar e trazer informações que possam ser positivas, é, ajudar a desenvolver essa sociedade. Com positivas aqui eu estou falando reais, que ajudem a resolver o problema, não é, positivas no sentido ilusório, de, ai, de coisas boas. Então, esses pesquisadores estavam lá tentando pesquisar e são proibidos por pura ignorância sobre o que é o papel da ciência e qual é o papel da universidade, o que, é que eles estão fazendo ali. Mas além desses golpes, né os golpes de, ah, essa pessoa está realmente fazendo uma pesquisa, é uma pesquisa verdadeiramente científica ou alguém que está se aproveitando para usar os meus dados, já que tem um monte de pesquisa rolando aí. Eu já dei essas dicas para que a gente saiba diferenciar, porém, tem outras também, né? A situação, por exemplo, de um site. De onde eu vou tirar a informação? A gente precisa ter o um cuidado para não pegar, por exemplo, é, aquelas fotos. Às vezes a gente recebe uma foto ou vem de uma pessoa que a gente confia muito, a informação, uma informação que ah, é porque veio de tal jornal, isso aqui. É sempre bom a gente verificar. Eu sei que a gente não consegue verificar absolutamente tudo, mas dependendo da informação, principalmente quando ela disser respeito à pandemia, a se vai continuar ou não o isolamento, se há uma vacina ou não, é importante a gente investigar, tá? Antes de sair replicando a possível cura da vacina, porque não tem, não vai sair agora nesses primeiros meses a cura no máximo dados positivos primeiros dados positivos porque a vacina tem várias fases para ser testada, né, para garantir então é, não, é, não é tão simples assim você ter o resultado dessa vacina de primeira bastante cuidado com isso a notícia disse, primeiros resultados a notícia disse é, sim, alguma um, uma pesquisa apontou, porque uma pesquisa não vai ser suficiente ela vai ser só um contapé depois vão ser feitas outras para confirmar ou ela tá dizendo, foi encontrado o resultado da vacina. Essas diferenças já ajudam a gente também a identificar é, se a gente não está repassando uma informação falsa ou se a gente não entendeu errado. Uma outra forma é a gente olhar os sites e principalmente a origem desses sites. Geralmente os sites oficiais vêm com .com .com.br e os do governo, né?gov.br ou .edu.br. Porém, os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados. Então, pode ser que você abra uma página que tem, sei ponto .edu e aí não tem um U, vem um V, por exemplo. Então, a gente precisa também ter cuidado com esses pequenos detalhes, principalmente se for para você dar qualquer dado. Um exemplo dessa sofisticação, né, é quando saiu o auxílio emergencial, vocês sabem que a Caixa liberou um aplicativo onde as pessoas deveriam dar as informações e aí encheu de aplicativo da Caixa no nosso, no as Play stores da vida, enfim, nas lojas que, vem, que liberam os aplicativos, né? É, tinha várias falsificações desse aplicativo e elas pareciam bastante com o aplicativo real. Então, é sempre bom a gente estar bastante atento e bastante consciente na hora que a gente vai fazer esse tipo de, de pesquisa. Uma outra dica importante principalmente para você que está trabalhando em casa se for possível também é né, provavelmente você está usando o seu computador né a sua energia a sua internet então tem alguns cuidados que são importantes você tomar é lembrar né se o antivírus está aí ativado é se for possível a empresa né financiar esse antivírus para todos os seus funcionários afinal de contas você está trabalhando para a empresa então também a responsabilidade dela, os sites que você vai ter que entrar por conta desse período de trabalho. Então seria interessante que a empresa também financiasse isso. A gente sabe que isso não é a realidade da maioria, mas eu espero que se você tem aí uma empresa que está me ouvindo, pense nisso e aplique, porque é sua responsabilidade. Sim, você pode se prejudicar, inclusive, se algum dos seus funcionários né, tiver qualquer outro tipo de prejuízo enquanto está trabalhando. Uh, e além disso, se você... É separar o computador de trabalho do seu computador pessoal, então né, não colocar dados bancários essas coisas em computadores que você esteja usando especificamente para trabalho claro, eu sei que é se você puder mas se dá para fazer, se a empresa consegue te disponibilizar, por exemplo, um computador específico para você fazer o trabalho e se você é empresa e você está vendo o vídeo também, pensar nessa possibilidade, pelos mesmos motivos anteriores ao antivírus isso pode ser bastante importante nunca é demais a gente lembrar que precisa estar atento, né? para não ter mais dor de cabeça lá na frente. Lembrando sempre que informação não é pra gente se desesperar. Informação é pra gente tomar consciência do que tá acontecendo e aí poder tomar as providências necessárias e que nos gerem ainda menos dor de cabeça, tá? Beijo, pessoas. Boa semana pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.